Aqui estou para conversar um pouco com vocês da importância da gente saber o que é fascismo. E mais importante ainda é a gente saber exatamente o que é que está ocorrendo no país. Para ajudar vocês a entenderem esse problema, né? a gente publicou um livro que explica o fascismo, o que é que está ocorrendo no país, o que é um fascismo a diferença entre um fascismo, como houve na Itália, e um fascismo de ocupação a serviço do império, como é o fascismo que está acontecendo aqui no Brasil. Esse livro nós pretendemos dar em retribuição a quem fizer uma assinatura solidária. Vocês sabem que toda a mídia alternativa não tem outra fonte de renda de sustento, além daquela que vem da contribuição dos leitores. São duas coisas é, muito importantes. Vocês ajudarem a Diálogo do Sul a sobreviver e vocês terem um material que funciona como uma cartilha né, para entender o que está ocorrendo no país e saber combater o fascismo.